E assim, hoje você demonstra ser uma pessoa muito bem iluminada sobre o que você quer para você. Qual, qual é a sua missão ou, ou qual mensagem você quer passar literalmente, assim, específico, assim, olha, se houver algum encontro, se houver uma oportunidade, se houver uma tropeção, se cair uma chuva, essa é a mensagem que eu tenho para dar se alguém quiser. Qual é, minha, qual é a sua boa nova? Então, eu quero mais pessoas criadoras conscientes, porque é muito simples você criar a sua vida. A gente está criando o tempo inteiro, mas as pessoas estão inconscientes. Então o que eu quero é que as pessoas criem conscientemente Que não, não vejam o limite, vejam que não tem limite Qualquer coisa que você jamais imaginou Que ainda vai existir daqui a 50 anos, você pode fazer agora Então pode cair um insight e você co-criar criar agora Eu falo que não é co-criar, eu não gosto da palavra co-criar Porque se todos somos um e só existe uma consciência A gente é o próprio criador, somos o próprio todo Então assim não existe a co-criar, o mesmo poder do todo você tem você é o mesmo Deus que você acha que está fora de você, você é o próprio Deus da sua vida. Então o que eu quero hoje é que as pessoas tenham, consigam identificar a criação delas e crie coisas melhores, porque esse é o momento a gente vir com uma consciência mais elevada e trazer esse, esse planeta para uma outra dimensão de elevação de consciência, né?